Muitas vezes, aliás, acho que toda vez que eu posto alguma coisa, é, seja uma foto de um armário bonito, seja uma dobra, seja uma, um produto organizador, seja uma dica mais assim para você mudar a sua vida com a organização, sabe? É, seja alguma coisa sobre tralha, sempre vem um monte de comentário legal, porque afinal vocês são incríveis, né? E a maioria sempre aproveita, mas sempre tem um Galerinha, né? um pessoal do Mimimi que gosta de ficar lá assim, ai, que pena! Poxa, ai, eu não tenho dinheiro para comprar isso, ai, eu não sei fazer isso. Ó, vamos, Harry, pare de lamentar! Ó oh, vida, ó oh, céu! Sabe, lembra aquele desenho, né? Que tinha, acho que era uma raposinha, né? Que ó oh, vida! né então assim sempre tem uma galera que tá lá meio que se lamentando né é, e eu acho que assim a gente precisa mudar isso precisamos mudar esse estado de lamentação sabe esse estado de é, reclamação para tudo né porque eu sei que não são só nas coisas que eu posto assim a maioria das pessoas é, que, que fazem isso estão assim ao redor da internet né em todos os lugares o é, que, que vocês acham, assim, que vocês... Se você parar pra pensar hoje, né? O que, que você acha que você mais reclama na tua vida? Porque não tem jeito, gente. Todos nós reclamamos, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Por mais que a gente tente ser mais é, pra frente, mais altruísta, chega uma hora que alguém dá uma buzinada, atravessada no trânsito pra você, chega uma hora que você, no final do dia, já tá com os cabelos em pé, você começa a reclamar, né? Né? Então, para isso, a gente tem que estar sempre se trabalhando para não reclamar. Então, me digam aí o que, que vocês costumam mais reclamar. É, eu acho que a gente precisa mudar esse estado, sabe? É, muitas vezes também para começar a organizar a nossa vida, né? Porque senão a gente fica, ao invés de a gente achar uma solução para as coisas, ao invés de a gente achar uma alternativa, a gente fica procurando desculpas, né? A gente fica inventando desculpas para poder não fazer aquilo ou para dizer que não podemos fazer aquilo. Sabe? As desculpas muitas vezes são para os outros, mas muitas vezes são para a gente também. A gente inventa uma desculpa pra gente. Muitas vezes né, é, a gente gasta tempo, tempo, pensamento. É, a gente gasta o nosso precioso tempo reclamando de alguma coisa. Enquanto a gente podia estar usando aquele mesmo tempo, para poder estar tá fazendo alguma coisa, para poder achar uma solução para aquele caso, para aquele problema, para aquilo, né? Ao invés de gastar tempo reclamando, a gente gasta tempo pensando numa solução, entendeu? Esse é o caminho. Normalmente, quando a gente começa a reclamar e tudo mais, a gente começa a inventar desculpas, né? Desculpas para gente, desculpas para os outros, entendeu? E aí, quando a gente inventa desculpa, a gente logo inventa desculpa não se organizar também, né? A gente logo fala, não, o que eu mais vejo, ó, é as pessoas comentando, ah, porque eu não tenho dinheiro, ah, porque eu não tenho como comprar produto organizador, ah, porque eu não tenho tempo, essa do tempo é batata, todo mundo fala, não, porque eu não tenho tempo, é, eu nunca vou aprender a me organizar, e aí a pessoa já tá proclamando isso, né, ela já tá colocando pra fora da boca dela, eu nunca vou aprender a me organizar, ponto, realmente, nunca vai mesmo. Nunca vai, nunca vai se organizar. Porque se você já tá falando isso, já tá colocando da sua boca pra fora, você pode até pensar, mas ó, não fala não, tá? Deixa ali dentro e fala não, isso é mentira que eu tô me falando. Eu vou conseguir sim, tá? Não, eu nunca vou conseguir colocar minha casa em ordem. Não fala isso, não bota pra fora, tá? Fala o contrário, fala eu vou conseguir. Faça isso, sabe? Use o que você tem hoje. Faça com as armas que você tem, com as ferramentas que você tem.